Então vamos lá para mais um update do Bitcoin, que buscou a casa dos 16.600 dólares cirurgicamente, conforme eu previ no vídeo de ontem. Então vamos dar uma olhada aqui agora, o que, que a gente pode esperar e fazer. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. Se inscreve se você não está inscrito ainda, ative as notificações e participe também do grupo do Telegram, porque hoje de manhã, não tive tempo a gente fazer o vídeo, subir o vídeo ainda, eu avisei galera, realizem aí essa região dos 16 3.600 é um ponto importante, eu vou comentar aqui para vocês no vídeo de hoje. Que que eu vou fazer aqui agora? Meu trade foi fechado 100%, tá? Na verdade, boa parte até ontem, é né? porque eu tava sem poder acompanhar o mercado como eu gostaria aí. E Vamos então olhar o que a gente pode fazer aqui agora nessa situação. O Bitcoin buscou a casa aqui dos 16,600. E pessoal, vamos baixar o tempo gráfico aqui agora, né? Mostrei para vocês porque acredito que essa é uma região que vai ser, vamos ter resistência, né? Uh, a gente estava formando aqui uma, potencialmente uma bandeira ontem aqui. Para mim, o Bitcoin já entregou aqui, uh, né? Acaba buscando aqui esse alvo dessa, dessa, dessa possível bandeira que seria essa, essa projeção aqui, tá pessoal? Basicamente a gente faz uma projeção assim para uma bandeira então entregou aqui é já essa é isso aqui mas eu já tinha previsto os 16.600 por alguns motivos né? a região lá de liquidez quem acompanhou o vídeo que eu mostrei que a região dos 16.600 tinha bastante liquidez para o Bitcoin buscar né e a gente está aqui nesse canal buscando liquidez pessoal essa é o objetivo aqui a forma que a gente vai estar tá sempre operando aqui o Bitcoin é onde está a liquidez Às vezes a gente tem que acordar, acordar todo dia e perguntar onde está a liquidez, pessoal. Tá? Então, a liquidez foi buscada aqui agora, essa região, mas tem uma liquidez mais acima que eu vou mostrar para você que a gente pode ver o Bitcoin buscando ainda. Mas aqui é agora, no curto prazo, eu estou acreditando que o Bitcoin vai ter uma retração e vou buscar novas entradas nas regiões que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, a gente entregou esse alvo dessa bandeira e também fizemos aqui praticamente ah, 100% dessa projeção Fibonacci aqui, né? Se a gente puxar esse fundo aqui, fizer uma projeçãozinha Fibonacci, a gente viu que a gente entregou aqui 100% dessa projeção, pessoal. Perfeitamente aí, tá? Muito bonito. Uh, então, agora galera, aqui que eu estou de olho, aqui okay, né? com o trade fechado, eu uh, não estou shortando Bitcoin, acabei não entrando na operação de short, deveria, tá? Uh, poderia entrar aqui com certeza numa operaçãozinha de short, a gente pegou essa liquidez Agora eu vou ficar ali, avaliando aqui numa, numa realmente numa, no, no, região de Fibonacci, tá pessoal? Então eu vou estar de olho aqui na região de 3x2, que é estopinho aqui agora, tá? para começar a avaliar de buscar entradas, mas vou estar mais interessado mesmo nessa zona aqui, 16.150 dólares, tá? Nesse reteste, nesse possível reteste aqui dessa LTB, tá bom? A gente tem uma LTBzinha aqui agora, então eu acredito que a gente vai poder retestar essas regiões aqui, tá? E depois o Bitcoin possivelmente pode fazer esse pivô de alta aqui, tá? Então só para adiantar para vocês, tá pessoal? Não quer dizer que isso vai acontecer, não. Eu não sou aqui é, bola de cristal que vai, adiv vai adivinhar para onde o Bitcoin vai ir, nem nada disso, eu estou só já... Montando alguns estudos aqui Se a gente fizer potencialmente Esse, esse pivôzinho aqui que eu estou de olho ó, tá Se a gente fizer esse pivô Já vamos pensar, sonhar aqui com isso aqui né é, De novo, não estou falando que isso vai acontecer Ainda tem muito tempo Muita coisa para acontecer tá Então, Deixa eu pegar aqui a minha A meu desenho que eu, tô, eu estou achando aqui agora A minha ferramenta de desenho que eu gosto de usar Sempre hum, É assumiu aqui tá Então fazer o desenho na mão mesmo aqui Então esse pivôzinho de alto aqui ó que eu estou de olho para o Bitcoin, tá bom? Uh, então, se a gente fizer esse pivô, seria essa projeção aqui. Já vamos fazer essa projeçãozinha onde o Bitcoin poderia ir nessa possível nesse possível pivô acontecendo, tá? Um pivô maior seria o Bitcoin ir para casa aqui dos 17.300 dólares aí, tá? Que é um ponto um ponto que a gente tem aqui liquidez no uh, no high block, tá pessoal? Então vou mostrar para vocês que sete dias, olha só, a gente tem a liquidez aqui para o Bitcoin, ó. Vou dar um zoom nessa região. Então o Bitcoin poderia voltar a buscar essa casa aqui dos 17.200 para cima, tá? Então 17.200 seria uma boa região para realizar aí, tá? Mas eu estou recomendando e recomendei aí quem está com longs abertos já realizar nessa região 16.600, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, em cinco minutos, vai sair aqui alguns indicadores também macroeconômicos. Tá? Infelizmente, não pude fazer o vídeo para vocês mais cedo. Vai sair aqui agora em pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, se isso aqui sair muito baixo, pessoal, realmente pode ser um problema, tá? É, que significa que a economia americana ainda está resiliente. Tá? Um indicador extremamente importante aqui. Também vai ter hoje a ata aqui do do Banco Central Americano às 4 horas da tarde. Então, esses aqui são indicadores importantes. Então, esse aqui do seguro emprego são em 3 minutos, vai sair aqui, ó. Então, às 10h30, eu tô gravando esse vídeo aqui, são 10h26 nesse momento, tá? Então, vamos acompanhar aqui, vai ser um dia, provavelmente, de volatilidade. Esse sp 500 continua dando uma subida, isso aqui ajudou também o Bitcoin, né? A poder buscar essa liquidez, tá, galera? Mas, assim, essa região aqui agora, na minha opinião, Uh, ficar comprado aqui, a gente teve muita liquidação, Vamos né? pegar aqui muita venda liquidação também. A é mercado uh, aqui, ó, a gente teve liquidações dos shorts aqui, tá? Bastante liquidação, bastante, desculpa, compra mercado, confundi aqui, compra mercado, tá? Então é um ponto que a gente tem que avaliar, assim, de realizar. Tá entrando aqui o su certo suporte aqui, pessoal, mas não tô botando muita fé aqui agora uh, nessas, nessas regiões com book e comprador aqui, tá? Então eu vou aguardar um pouquinho mais, ter paciência, e ver se o Bitcoin pega regiões Fibonacci. Tá, para buscar a região ali 17 mil e, e 300 dólares, tá, galera? Uh, então, assim, no curto prazo, Bitcoin, o Bitcoin que eu tenho para vocês aqui é isso, tá? Eu estou esperando realmente buscar essas regiões Fibonacci. Eu acredito que aqui vai ser uma região de forte resistência, tá? Me surpreenderia bastante o Bitcoin já sair sai rompendo direto assim, tá bom? Mas aqui a gente pode ver, né, galera? Olha só aqui no TRD também dá para ver também Uh, o nosso Long Short que caindo, despencando aqui, tá? Deixa eu consigo desenhar aqui. Eu tirei a ferramenta de desenho dessa, desse navegador. Então tá aqui o um Long Short ratio caindo com o Open interest subindo muito forte, tá? Então a gente tem mais liquidez sendo colocada acima aí para a gente uh, buscar. Mas eu acho que nunca é uma boa ideia botar louco no bolso e realizar a operação tá bom? Uh, vamos olhar aqui também então o curto prazo aqui no High Block e no final vamos, vou comentar para vocês aqui como participar do grupo VIP, tá? Vou soltar um vídeo hoje também aí explicando como vai funcionar o grupo VIP, tá pessoal? Vou migrar aí para o pessoal que está uh, interessado, que está operando o mercado aqui, vou montar um grupo VIP para a gente poder compartilhar ideias aí, ter uma, uma conversa mais direta ali, tá? Isso vai funcionar no Discord, tá? Mas eu vou olhar aqui então o curto prazo o que a gente pode olhar aqui agora aqui? Ó, a gente tem liquidez formando para o Bitcoin nessa região dos 16 mil dólares aqui, tá? 15.900 Se eu puxar a Fibonacci aqui, deixa eu ver se é uma região que é interessante que o Bitcoin poderia voltar a buscar. Aqui, se eu puxar o um Fibonacci nessa região. Uh, puxar desse, desse último fundo aqui, né? Seria. É, seria a região aqui, talvez, de 618, né? Já seria um pouquinho complicado, né? Mas é possível o Bitcoin voltar para essa faixa aqui. Então, acho que é interessante sim a gente marcar isso aqui com uma região de buy zone, tá? Acho que é uma região que. A gente pode tentar aqui fazer, então, um, um desenho. não estou conseguindo desenhar aqui agora, perdi as ferramentas meus... Ah, tá aqui o retângulo. Então, a gente vai botar isso aqui com uma região, na minha opinião, de buy zone aqui para o Bitcoin. Né? E para realizar nessa zona aqui próxima dos 17.200 dólares. Lembrando que a gente tem um, uma região, com certeza, quem está aqui, ó quem está é, shortado, vai botar os seus tops aonde, galera? Nessa zona aqui acima cima, a galera tá escondendo os tops aqui, mas o mercado pode lá, sim estopar e liquidar essa galera aqui, que eu acredito que seja até o mais provável sim, tá, pessoal? Acredito que o Bitcoin tem um espaço para mover aí, tá? E estou esperando o Bitcoin nessa zona aí, esperando ele voltar para essa zona dos 8 mil dólares para eu começar aqui a entrar com os meus shorts, tá bom? Então, é, no curto prazo estou ainda bullish com o Bitcoin, mas ainda no médio prazo aí, né para as próximas semanas, eu acredito que sim, a gente pode uh, ter... Uh, problemas aí para o Bitcoin, então a gente vai, na minha opinião, dar uma andada aqui nessa região, tá pessoal, eu, eu acho que é isso, por enquanto, uh, até a gente não ter uma, um, uma, algo muito importante acontecendo no mercado, eu acredito que essa região aqui dos 15 mil e uh, 400 dólares vai ser difícil o Bitcoin perder ainda, tá? Então, realmente aí é uma, uma, uma zona que a gente vai ter que ficar de olho, tá? eu não espero, a gente pode ter, inclusive, subir aqui e voltar a testar de novo aqui, se não tiver nada acontecendo com o mercado, eu acredito que vai ser uma zona que a gente não vai perder por enquanto, a gente precisa realmente ver uma, uma, uma, algum gatilho importante no mercado aí para a gente ver uh, essa zona sendo perdida, porque perdendo isso aqui, galera, a gente vai lá para a região dos 13 mil, tá, 13 mil dólares, o Bitcoin já tá bem descontado, já caiu muito em relação a SP500 também, tá, então tem que levar tudo isso em consideração, tá, não é porque SP500 agora pode começar a retrair, é, que, o, que o Bitcoin pode, vai retrair de fato, porque o Bitcoin já caiu muito em relação a SP500 aí, tá, então a gente tem espaço, na minha opinião, para mover para cima por enquanto, para a gente poder entrar em operações aí de short, tá, galera. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui O Kingsfisher não tá atualizando de novo aqui Eu vou entrar com contato com o suporte do Kingsfisher para poder entender o que tá acontecendo Tá, pessoal? Infelizmente não estou conseguindo ter updates Vamos puxar aqui também o de 3 meses aqui no na Highblock Nada interessante, puxar de um mês aqui, ó. Não, aqui de 7 dias Deixa eu puxar um mês aqui no Highblock gente rapidamente, daí eu falo um pouco mais aqui Sobre o, sobre o grupo VIP para vocês uh, Tá carregando aqui agora então é, galera, temos aqui, ó, formando que desde essa zona aqui dos 8.300 potencialmente, mas primeiro eu tô de olho na região 17.200 aqui, Tá? Aí depois a região dos 18.400, a gente pode começar a avaliar aqui então a buscar esses shorts. A partir aqui da região dos 18.000, a gente pode ir escalando os shorts aí, tá? Mas eu vou atualizar vocês à medida que as coisas foram acontecendo. Isso aqui o que eu tô fazendo aqui agora, então, para o Bitcoin. Comente aí abaixo, por favor, se você fez um bom trade aí, ou se você amarelou de comprar no fundo. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, tá? Deixe seu like, é muito importante. Comente. E galera, então estou montando esse grupo VIP. Eu vou soltar, acho que hoje. Aí, um vídeo tá hoje amanhã, um vídeo explicando como fazer para você participar. É um grupo VIP gratuito, tá? Então, isso é melhor de tudo é que é gratuito e você vai poder falar com pessoas que têm o mesmo nível de trade, né? E, e que você tá bom. Então, a gente vai poder agrupar as pessoas por, uh, por volume de operação uh, que as pessoas estão fazendo uma média mensal, tá? Então, vai ter gente de todos os níveis nesse grupo. A gente vai poder nivelar as pessoas e deixar que elas possam participar, né? Interagir com as pessoas que têm o mesmo nível, tá bom? Então vai ser tudo explicado nesse vídeo aí, aí né? a gente vai melhorando o grupo aos pouquinhos, vai ser gratuito, para você participar é muito simples, eu vou explicar, basta você ser afiliado de algumas corretoras aí que eu vou recomendar para você, tá? Uma delas aqui que eu estou recomendando que eu uso bastante é a Bybit, tá pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, no comentário uh, fixado, se você não tem uma conta na Bybit, cria essa conta, eu vou deixar também aqui no final do vídeo, um tutorial, aqui em link aqui em cima também como você operar na, na corretora, então você operando na corretora, você já vai ser afiliado aqui também e também você vai poder participar do grupo VIP e ser alocado aí dentro da dentro de uma do um nível aí, né, de trading baseado no seu volume de operação mensal, tá? Essa aqui vai ser a ideia do, do grupo, não vai ser pago, você vai poder participar ali, tá? Todo mundo todo mundo vai poder cooperar, inclusive eu vou estar tá lá, né? Tá todo mundo cooperando, trocando ideias, né? Para poder todo mundo se ajudar a ganhar dinheiro no mercado aí, tá? Esse vai ser o objetivo. Então mais informações assim que possível aí no próximo vídeo ou no vídeo de amanhã eu vou explicar como vai funcionar isso aqui, beleza? Então super simples, uh, vai ter mais corretoras também, tá? fique tranquilos, vai ter mais corretoras, não só a Bybit também, eu sei que algumas pessoas operam em outras corretoras também, tá? Mas infelizmente vai ter que ser um, proximamente uma conta nova se você não for afiliado ainda. Se você tiver dúvidas, você pode uh, depois mandar um e-mail que eu vou ver se você já é afiliado ou não, Tem, algumas pessoas já estão uh, apoiando aí o canal e a gente vai poder se organizar aí, sem problema nenhum, tá? Então, amanhã, mais novidades aí, hoje ou amanhã, vai mais novidades sobre isso. Então, eu desejo para vocês aí, bons trades, tá, galera? Vamos ver se o Bitcoin dá essa retraída aqui agora e busca essa rezona aqui dos 17.200 dólares, mas hoje é um dia que tá, vai ser um pouquinho volátil. Não até ver como saiu aqui agora esses indicadores? Cadê aqui o indicador? Saiu... Uh... Ó, então foi um indicador bom, ó. saiu bem, saiu bem. Pedidos iniciais de seguro de emprego saiu bom aqui, Tá, Para a gente, então, mais pedidos de desemprego, significa que a economia está sentindo o aperto monetário, que é um excelente sinal aqui, um vez esse pequeno aqui agora nesse momento. Tá, então, esse pequeno já estava precificando praticamente uma melhoria aqui disso, tá, então muito bom. Então, possivelmente a gente vai ver o Bitcoin buscar buscando a casa dos 8 mil dólares, mas eu vou atualizando vocês à medida que as coisas forem acontecendo aqui no canal. Então, se inscreve, deixa o like, deu o vídeo aqui como operar na Bybit e a gente se vê então em breve. Um abraço!